Começa agora o Fábio em destaque. Na edição dessa semana, você vai saber as principais notícias da Força Aérea Brasileira entre os dias 1 a 8 de outubro. Aconteceu no dia 1 de outubro uma celebração interreligiosa em ação de graças, no hangar do Grupo de Transporte Especial na Base Aérea de Brasília. O evento foi celebrado pelo arcebispo militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães, e contou com a presença do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, além de integrantes do alto comando da Aeronáutica e de oficiais e convidados. É. O primeiro ensaio de tiro em banco do motor-foguete S-50 aconteceu no dia 1 de outubro, na área operacional da Usina Coronel Abner, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, em São José dos Campos, São Paulo. A ação contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, além de oficiais-generais da Força Aérea Brasileira, Militares que compõem a equipe técnica do Instituto de Aeronáutica e Espaço e representantes da Agência Espacial Brasileira e sua empresa pública, a financiadora de estudos e projetos, a empresa Vibras Indústria Aeroespacial é responsável pela execução do projeto. O momento é histórico, significativo para o Programa Espacial Brasileiro. E quando eu falo de programa espacial brasileiro, eu estou dizendo que é realmente a nação brasileira tem que se orgulhar disso. Então, ou seja, tendo o desenvolvimento do motor S50, nós estamos a alguns passos do nosso VLM. Então poderemos orbitar cargas de até 50 quilos, são microsatélites. O Hospital de Força Aérea do Galeão, localizado no Rio de Janeiro, está sob novo comando. O Brigadeiro Médico Marcos Vieira Maia transmitiu a direção da Organização Militar a Brigadeiro Médica Carla Lírio Martins, em cerimônia realizada no dia 6 de outubro. O evento foi presidido pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Este hospital é o hospital de maior complexidade da Força Aérea, cuja missão voltada realmente para a atenção terciária é única, é ímpar e é um desafio. <risos> O Cibernético 3.0 é um exercício simulado de atividades práticas de proteção cibernética, com a participação de líderes e especialistas de tecnologia da informação. Coordenado pelo Comando de Defesa Cibernética, localizado em Brasília, o evento ocorreu de 5 a 7 de outubro e reuniu 65 organizações e 350 especialistas em tecnologia da informação dos setores estratégicos do Brasil entre civis e militares. O exercício promoveu um encontro com autoridades e imprensa com o objetivo de apresentar parte da programação. Participaram o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, e o ministro de Estado da Defesa, Walter Souza Braga Neto. A Força Aérea contribui aqui com os exercícios dentro do, do ambiente de simulação construtiva da defesa, do ambiente de simulação Virtual com as nossas equipes de TI da Força Aérea, dos centros de computação, por exemplo, de forma que é, essa atuação conjunta nossa permite uma interoperabilidade maior, a troca de experiência entre as forças singulares e a potencialização da defesa cibernética dentro do MD e das forças. O décimo simpósio de atualização dos projetos KC-390 e FX2 aconteceu no dia 6 e 7 em Brasília. O evento, promovido pelo Estado-Maior da Aeronáutica, reuniu os principais atores envolvidos nos processos de desenvolvimento e aquisição das novas aeronaves da Força Aérea Brasileira, a fim de nivelar conhecimentos e facilitar a coordenação e padronização das ações. Esta edição do FAB em Destaque fica por aqui. Já está disponível em nosso site o Jornal Nota Aérea Edição de Outubro. Nesta edição, celebramos o dia 23 de outubro, o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Para mais notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!